como no último vídeo anterior que eu terminei a revisão da STX, vocês viram que tava pegando a corrente no pezinho. Vou dobrar o pezinho, fazer um corte aqui, fazer uma dobra, pra ele não ficar pegando nessa parte. Rapaziada, já desde início, quero agradecer a cada um que tá se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá fazendo parte, divulgando, compartilhando com seus amigos. Lembrando que aqui na descrição tá o link pra você fazer parte do grupo da família TGS na trilha, beleza? Não vai deixar ficar de fora, hein? Segue lá! A boneca chegou! A boneca trocou a roupa da, da motoca dele. Olha o jeito que ficou a cara do safado. Olha como que ficou. Olha só! Ficou bonito, hein, moço? Olha, eu vou falar pra você, hein? Só o piloto que não é bonito. Né? Só o piloto não é bonito. <risos> Olha, rapaz. CR 125 com motor de 200. Aí ó, Julano, Falou. canal XJ150. Oh, é nóis! É, segue lá o rapaz lá, se inscreve oh. no canal dele. E se inscreve no canal do TGS. É, né? Daqui uns um dias nós vamos fazer uns vídeos de grau, que por Olha, procurando o pedal de partida, <risos> só porque também tá, tá procurando. Vamos marcar aí de dar uns graus. Vamos? Vamos, sim, vamos, lá. vamos. É, mano, Brau. Vamos, <risos> Marquinho! Hum. O Xandeira, deixa seu like na pidocheira. Sai na janela, Rabuzel, mostra suas tranças Vamos Xandeira, apareça, não dá mesmo não Então fica para o próximo o teste hoje da XC 225. Oh. Seguinte galera, vamos fazer o teste da stx 200. Lembrando que está sem amortecedor traseiro, e lembrando que está com amortecedor dianteiro meio irregular, como eu não mexi, dá para sentir, não dá para sentir porque a é câmera pega estabilização, mas está pulando bastante. Estou parecendo que estou no touro bravo aqui. Só posso fazer os 18 segundos. Rapaz, esse que pula, hein? Meu Deus do céu! Não pode dar imagem não, pra lá pra lá? Pra lá? Cala aí Julião, vamos fazer uma trilha Vamos fazer uma trilha diferente hoje Rasquei tudo aqui, cara Uhul Ô, oh, Julião, salva eu aqui, louco Ô, oh, cola aqui Passar pro meio da raiz Ô, oh, louco Estalerou. Aonde? Hã? Ah? ah, meu Deus do céu Onde eu vou sair aqui, Julião? Tomei na tia Epa! Oh, olha! Oh, olha! Oh, olha! Oh, meu Deus! Ah! Cheio de raiz! Tomei no zóio! É claro! não estou treinado com um mês sem andar bem dizer. vamos ver se não acha algum lugarzinho legal para brincar aí e vamos que vamos vai reto lembrando se você não é inscrito se inscreva no canal e faça parte da família TGS na trilha hein na descrição segue aí para você que quiser adquirir a camiseta do canal dá uma força para a gente aí e também o link para participar do grupo do WhatsApp da família, hein? Lá a gente conversa direto, assuntos direto, você manda sua foto. Lembrando que também você pode seguir a gente lá no arroba TGS no Instagram. Direto eu faço perguntas lá a respeito do que vocês querem as coisas aqui no canal. Ultimamente eu fiz, quem viu lá, eu fiz uma, uma pesquisa sabendo se vocês gostariam. E eu vou estar tá fazendo agora um vídeo dos inscritos. Os inscritos do canal envia para gente lá no WhatsApp o vídeo que eu vou estar tá montando um vídeo com os vídeos, mas com muito vídeo aí nesse. Vou estar tá montando um vídeo com vocês andando na trilha de vocês, beleza? Não esquece de mandar lá participar lá do grupo do WhatsApp, beleza? Então continuar vamos ver se nós achamos um lugar que ele é aí para brincar. Este tá pulando mais que o que E aí, Julião, tá animado? Seco, achou essa parte de areia? Não tem nem barro, é areia. Meu Deus do céu, alegria de caboclo que quando não acha barro é qualquer pocinha, é alegria, né? Mas ali na frente é uma poça, lembra? Você pode olhar os vídeos anteriores. É o seguinte, ó, esses aqui são os novos pneus Slim, novo modelo de pneu Slim aí pra gente fazer trilha, pô, pra não gastar cravo pilanta. você sujou minha moto, viado. Já ver, rapazinho, sabe, que você, ah, tá quer... sabe que você tá querendo estrear tua roupa nova aí? Hã? Brincadeira, hein? Vamos lá pro próximo lugar agora Música galera, viemos aqui no conhecido local perto da oficina aqui, chamado vaca morta. Uma vez a gente veio aqui, tinha uma vaca morta na beira do riozinho, e daí ficou polidado por esse nome. Se não tem vaca aqui, geralmente os donos podem ir a vaca aqui pra pastar, Meio que hoje não. Pessoal, se você atravessar em sítio, propriedade dos outros, se tiver porteira, passa e fecha. Porque nada bonito do que os donos de propriedade, deixar você passar dentro da propriedade deles. Ixi, primo, você vai ter que segurar por mim. Ah, não, não precisa. É... E você passar na propriedade da pessoa e fechar a porteira. Como um sinal de respeito, né? Que eles já estão deixando você passar nas... na propriedade deles. Pronto. Aqui é o um local conhecido como a vaca morta. Lá em cima é a vaca tolada, lá outro lugar aqui é a vaca morta. Vamos lhe mostrar pra vocês. Quase não tá tendo trilha filé hoje porque tá seco, gente. Nós estamos só procurando os lugares. Quero ver se Deus quiser esse mês agora de setembro conseguir fazer um trilhão. Tá tendo aqui na cidade próxima de Jaguariaíba. Se Deus quiser eu quero ir lá. Primeiramente Deus, né? Gente? Vamos lá atrás do primo. Opa, ficou feio. Ô primo, eu tô indo atrás do C. Uhum. Daí, primo. Cara, faz um tempo que nós não vem aqui, hein, cara? Merda. Vai dar merda, vai dar merda. O que você vai fazer? Ele pediu pra ficar, ele pediu ficar porque a moda não tem pezinho, tá ligado? Qual que vai ser a boa? Vamos ver o que vai dar. Eu acho que também vou descer lá, mano. Vamos ver, vamos testar o poder da Hornet. Sente do Hornet. Ah! Vamos testar o poder da xxtx 200. Ó, oh, até o momento, vou falar pra você, Ó, oh, a STX é uma moto filé pra trilha, cara. Só que essa aqui tá zoada a suspensão, mas puxa bem, cara. Ó, oh, mano, dá pra vir pra cá, tio, ó. Uh, aqui uh, é atoleiro, tio. no estribo. É aqui eu vim, agora eu quero sair. Tá até agora tentando virar moto, cara. Seguinte, rapaziada. Até o momento, é uma moto boa. Imagina, eu quero ver assim. Deixa nos comentários aí, você que tem uma dessa daqui. Inteira. Porque a minha tá metade. Tá fumando, sem suspensão. Tá tudo, tudo tem um monte de coisinha pra arrumar. Mas você que tem uma dessa e faz trilha. Cara, é uma excelente moto. Lógico, problema toda moto dá, né? Ai, rapaz, hoje eu tô cansado. Faz quase dois meses. Um mês e pouco que eu não ando. Isso aqui é uma micharia, eu sei. Mas, cara, só esse coração como tal. Bateção aí. E vamos ver o que eu consigo trazer mais pra vocês aí. Fique de olho Vou descer Pra ir da frente tá lá mesmo, o traseiro tá meia boca Rapaz, é altinho eu não sei se eu já falei aqui no canal pra vocês Eu tenho medo de altura, gente Você imagina um trilheiro que tem medo de altura Mas eu faço O pouco que eu faço na trilha Que é pra ter, perder o medo, velho você não subiu lá em cima, Bruno? Cara, um filela lá de cima. Hã? É, o cara tá quebrado aqui, né? Tem um quebradinho aqui. Cara, tá muito filé. Ali ainda desce, será? Vou tentar descer ali. Vamos lá. Não tira o pé dos estribos. Tenta equilibrar a famosa reboladinha. Vamos lá, vamos ver se dá pra descer aqui. Vou podia ir por ali, né, velho? C desce tio. Opa, tem que terçar. Passão, cara, que então, filé, cara. Vamos continuar pra frente Que tem mais um lugarzinho máximo pra olhar Agora nós vamos vir aqui esperar essa água desse riozinho Julião vai dar água pra cabrita dele? Vai dar água pra bezerra? Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. de cordão de, elite, de 18 quilates, no... Seguinte, galera. Agora eu vou subir ali pra nós fechar com chave de ouro. Desengata, bendito. Olha a situação, vocês não tem dó? Olha a situação da minha bota. Aceito doações, hein? Ou se você tá afim de patrocinar a gente aí também. desengata, bendita. <risos> Aí, primo, segue eu ali, ó, na parte de cima ali. Você foi pela valeta, louco! Ah, ela passa, ela. Mano do céu! Ela passa de boa! Ah, meu Deus do céu! Era só vir por cima. Não, mas eu fiz fazer o teste da. A minha não passa ali. Nossa, a minha força não rela! Capaz! Ô, oh, teu pezinho não dobra, louco! Ah, ele... <risos> agora já foi! Agora já foi. foi! Galera, fica assim! Hoje foi só um, uma degustação, porque quase não tá tendo lugar pra andar e o resto dos parceiros mijaram, né? <risos> Segue aqui o primo, vai estar tá aparecendo aí embaixo aí o Instagram dele, tem bastante foto filé lá. E não se esquece, hein? No link da descrição vai estar tá o link pra você participar do grupo da família TGS na trilha. E também. Ah, também que eu falar mais. Uh, <risos> eu dan, dan, dan. E, também... e também lembrando, pra agradecer você que tá assistindo o vídeo até agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal e participa com a gente aí pra gente chegar na, nos 3 milk. Até o final desse mês, beleza? Galera, lá, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Ih, morreu. Ai, meu Deus do céu. Se cair pro lado de lá, tô lascado. Pera aí, mano, tô com medo de passar no bagulho. Gente. Ai, meu Deus do céu. Mano, você tá fazendo não, cagada não, não. aí? Hã? O que você tá fazendo cagada aí? Não pegou? O que você tá fazendo fora da moto, então? O que, que esse piada tá fazendo fora de moto? Já acabou o vídeo. Só porque a moto dele é fininha e a minha é obesa